Eita, nome complicado, su... Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no os jogos! Hoje vamos continuar com Sonic 2! Este jogo foi sugerido por Guitar Dreamer! Se você quiser sugerir um jogo também, é só deixar aí nos comentários do vídeo! Então, muita atenção porque não podemos perder tempo! Vamos lá, Sonic! Velocidade total à frente! Vai vai vai vai vai vai! Opa! Opa! Uh! Quase! Ah, <risos> Mais um pouco que não dava! Beleza! Vamos para o próximo!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 É isso aí, é isso aí! Opa! Muito muita calma agora. E agora vamos para o chefe.